O que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo E a boa semente são os filhos do reino E o joio são os filhos do maligno O inimigo que o semeou é o diabo E a ceifa é o fim do mundo E os ceifeiros são os anjos Assim como o joio é colhido e queimado no fogo Assim será na consumação deste mundo Mandará o filho do homem os seus anjos E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo E os que cometem iniquidade E lançá-los-ão na fornalha de fogo Ali haverá pranto e ranger de dentes Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai Quem tem ouvidos para ouvir, ouça